Bom, pessoal, é, eu estou lançando um novo produto aí que vocês estão vendo aí na tela, que é essa apostila aqui, tá? que se chama Destravando as Teclas. tá? Antes de vocês me perguntarem o valor, eu já vou adiantar que é, a proposta dessa apostila é ela ser viável a todo mundo. Eu quero que todo mundo possa ter essa apostila para estudar, tá? É, então, assim, o valor dela é bem em conta mesmo. Eu vou vender ela por R$29,00, tá? Então, qualquer pessoa tem R$29,00 aí pra comprar apostila. <risos> tá bom? Bom, eu vou explicar pra vocês rapidão, pra não, não tomar muito tempo de vocês, tá? É, como é que funciona? Eu juntei, tá? É, um conceito que eu vejo muito nos métodos americanos. De estudo em ciclo de quartas, mas não é um simples ciclo de quartas, tá? Porque a gente estuda até dentro do curso, né? Ciclo de quartas aqui, né? Dó, Fá. Tá vendo? Si bemol, Mi bemol, Lá bemol, Dó sustenido, Fá sustenido, Si, Mi, Lá, Ré, Sol, né? É, quem estudou esse tipo de exercício sabe que ele realmente funciona, tá? E sabe o potencial que esse tipo de exercício tem para destravar, ok? Então, tem um monte de aluno aí, eu uso muito esse tipo de exercício dentro do curso, tá? Então, até para você estudar arpejo, sabe que vai funcionar bem, tá, esse tipo de exercício. E aí, eu decidi fazer o quê? Pegar o exercício em ciclo de quartas e trabalhar várias famílias de acordes Dentro deste exercício Tá? Então é, Esse tipo de método Ele vai servir tanto para quem já toca Como para quem tá iniciando Tá bom? Por quê? Porque ele vai pegar desde o acorde básico Aqui, ó Vocês estão vendo aí que esse aqui é o primeiro exercício Que eu acabei de tocar Você vai vir aqui no número 1 um, Tá? Vou passar um mouse em cima Aqui, ó, número... Opa! Número 1 um aqui, né? É Dó maior, tá? Parece bobo, né? Depois você vai para o número 2, que é Fá maior. Número 3, Si bemol. Número 4, Mi bemol. Você vai seguindo os números, tá? Até você ter fluência no exercício, tá? Beleza? Conseguiu a fluência no exercício da primeira página? Você vai para o próximo. Eu coloquei aqui um BPM aqui. Que eu sugiro aqui de 100 BPM tá? de velocidade o tá? que, que eu fiz? na, na próxima página aqui, vocês vão ver que é os, são os mesmos acordes só que de forma aberta é aqui que a coisa começa a ficar interessante tá? então se tocou aqui fechado, agora você vai tocar aberto ó. tá vendo? e aí você vai seguir, conseguiu fazer toda a ordem aqui você vai para o próximo vai ter os menores, vocês vão ver que começa bobo, tá? Muita gente vai achar isso aqui muito simples, né? Tocou os menores aqui fechados, você vai para o menor aberto, tá? Alguém acha que até viu eu aqui ontem ao vivo, é, revisando os acordes, né? Eu precisei tocar tudo para ter certeza que estava certo, tá? Então eu tive esse cuidado. O que, que vai acontecer? Ó, acordes com sétima e aí a coisa vai começando a ficar mais interessante aqui, ó, tá? Isso aqui é um tipo de abertura já um pouco diferente, tá vendo? Então eu tive esse cuidado de trabalhar as aberturas, tá? para melhorar a sonoridade. Então assim, ao passo que você vai avançando nessa apostila, tá? Você vai destravando os acordes em todas as tonalidades. A gente vai ter aqui acordes com sétima maior, tá? Acordes menores com sétima. Então aqui, ó, sétima maior e nona, tá? Deixa eu abrir um pouco mais aqui para Dá para visualizar. Então, ó, vocês vão ver aqui que tem essa abertura aqui, né? A sonoridade já vai mudando, tá? Conforme você vai avançando Esse aqui já é um acorde cluster Muito usado para tocar New Soul e Black Music, tá? Então já tem uma sonoridade Mais aqui, tá vendo? Beleza? Continuando é, Vamos ter os menores também, tá? Várias formas, né? Aqui começa aqui, né? Ó, um sétima e nona. ó você vai ter que estudar ele em ciclo de quartas trabalhando os saltos para justamente você pegar o acorde mesmo tá mas já já eu vou mostrar o pulo do gato aqui vai ter aqui eles em cluster tá? também que é o que a sonoridade mais black music jazz né uma sonoridade mais New Soul tá aí eu tive esse cuidado aqui isso aqui é um acorde com nona né que vocês estão vendo Normalmente a gente faz o acorde com nona aqui, né? Mas eu escolhi essa abertura aqui, ó, porque ela já tem um som mais jazz, tá vendo? Então você vai trabalhar também esse tipo de abertura aqui, tá vendo? Beleza? Esse acorde aqui é um acorde maior com sétima maior e sexta, tá? Então, eu quero que vocês vejam essa sonoridade aqui, ó. Às vezes vocês veem eu tocando usando esse tipo de acorde E aí o pessoal sempre me pergunta o que, que é isso e tal Aqui está o acorde aqui para você poder usar, tá vendo? E aí ele vai ter o exercício aqui como eu falei, né? Em ciclo de quartas que é para você destravar totalmente, tá? então não vou tocar todos aqui Qual foi o cuidado que eu tive, tá? É, na minha análise E isso eu gastei muito tempo fazendo isso, tá? É, a gente tem um assunto que o pessoal fala muito, que é sub-5, rearmonização e tudo mais. Um monte de gente já sabe o que é sub-5, não precisa ficar ensinando, né? Então, eu quero cair em Dó, eu vou pegar um acorde dominante meio tom assim. Né? Beleza? Tá, então consagramos todo o nosso ser a Ti, né? O que que acontece? Todo mundo já sabe isso, que se pegar esse acorde aqui, vai cair aqui, tá? Sub-5. Só que o que acontece, gente, é, a gente tá tocando às vezes e o pessoal fala, nossa, que acorde é esse que você usou no dominante, né? Não é um simples acorde com sétima que o pessoal usa. Então eu tive o cuidado de catalogar 18 possibilidades de sub-5, Tá? Então, 18 possibilidades, tá? E eu vou mostrar algumas delas aqui para vocês, tá? Então, esse aqui é um acorde que eu uso muito, né? Sétima e décima terceira. Tá vendo? Então, né? É, não há Deus maior. Cadê? Não há Deus maior. Aí posso usar aqui, ó. Não há Deus melhor. Beleza? Todos os acordes que eu estou tocando estão nessa apostila, ok? Ok? Não, a Deus tão grande todos esses estão aqui beleza E aí você pode vir para cá como nosso Deus beleza só que assim o sub-5 o que que é não é um acorde meio tom acima que cai no acorde que eu quero então além de usar o acorde com sétima e décima terceira como dominante eu vou poder usar ele também como sub-5 se eu vou cair em Fá, meio tom acima de Fá é o quê? Fá sustenido, né? Então, eu vou vir aqui, tá? E eu coloquei aqui embaixo, ó. Quer ver? Vou mostrar para vocês, ó. Pode ser usado como sub-5, ok? Então, eu vou pegar aqui o Fá sustenido com sétima décima terceira, tá? Vamos ver como é que ele vai ficar aqui. Aqui, aqui, aqui, aqui e aqui. Beleza? É esse som tá e ele vai servir como sub-5 então não adeus tão grande vem para cá como nosso Deus ó. beleza a ah, William mas esse som é muito simples vamos vamos avançar aqui ó 7 nona pode ser usado como sub-5 pode tá Pode. Então, se eu pegar a mesma ideia do Fá sustenido aqui para cair em Fá, ó, ele aqui, eu vou pegar esse acorde. Então, ó, então, Deus, tão grande. Vou pegar o mesmo Dó com sétima e décima terceira. Só que agora eu vou usar esse Fá sustenido aí, ó. Que ele vai ser feito como aqui. Como nosso Deus. Tá vendo? Ó a sonoridade. É, vamos pegar agora Pensar isso aqui em dó, tá? Então eu quero cair em dó Eu vou usar o é Um dó sustenido Com sétima e nona Estou em acorde simples ainda aqui, tá? É, cadê? Consagramos todo nosso Aí, ó Vamos ver aqui o dó sustenido como é que vai ser Ó Olha o som Consagramos todo o nosso Aí, ó Serati, beleza? Só que eu estou usando aqui um exemplo simples, tá? Tá vendo o acorde? Então, ó, vamos usar ele. Consagramos todo o nosso serati. Tá vendo quantas possibilidades de reharmonização, além de você treinar, a digitação do acorde, tá? Porque o exercício tá aqui, ó Pra você fazer, ó Se você pegar aqui, ó Vou voltar pra esse, ó Você vai tocar aqui, ó Dó, mi, tá vendo, ó? Sol, si, bemol, mi, bemol ó. Toquei o acorde em dó Vou pro próximo lá, ó Fá, lá Tá vendo? Eu aqui, tá longe pra enxergar aqui que eu tive que arrumar aqui pra poder mostrar pra vocês Dó, mi, bemol, lá, bemol, ó Vou pro si bemol. Então vocês vão treinar assim, então vendo? Ó. Beleza? Ó. Aí vamos ver o outro aqui, ó. E assim por diante vocês vão treinando até pegar a digitação. Pegou a digitação? Poxa, eu quero um sub 5 para cair no acorde de. Aqui? Beleza? 7, e nona aumentada. Viu? Olha só. De tá vendo? Vamos lá, vamos continuar aqui. Sétima bemol 9, décima primeira aumentada. Tá entortando tudo já, ó. Uso muito esse acorde aqui, né? Quando eu tô tocando. <risos> o pessoal, vê eu usar, eu tive o cuidado de colocar ele aqui, tá? Só que não, é nem, não tô nem usando ele como sub-5 Tô usando ele como dominante ó, Ele já resolve bonito, tá vendo? Tá, ó, ó Deus tão grande Como nosso Deus Beleza? Lembrando que todos os acordes que eu tô tocando aqui Estão na apostila, tá? Então, também pode ser usado como sub-5 tá? Esse acorde aqui, beleza? Então, no caso, esse Mi aqui ó, Ele serve tanto para eu cair em Lá menor como ele serve para eu cair em Mi bemol Olha que interessante Ou Beleza? Vamos seguir, vamos seguir Tá vendo? Para Si ó. Peguei o Dó, o primeiro Dó aqui ó. Então esse Dó, ele vai servir tanto como um dominante para cair em Fá Viram? Como ele vai servir como sub-5 para cair em Si Interessante, né? Tá vendo? Aí eu venho pra cá ó. E cai no si. Beleza? Vamos lá, vamos seguir vamos seguir. Então, se você pegar e seguir só como exercício Você vai dominar esse acorde em todas as tonalidades tá? Lembrem disso Tá bom? Então, ó, olha esse exemplo aqui mesmo acorde tocado de outra forma, tá vendo? Beleza? Então, ó, vou cair em Mi, posso usar esse Fá, ó. Viram? Conseguiram ver usando ele aí? De novo, ó. Lembrando, mais uma vez, todos os acordes que eu estou usando estão na apostila, tá? Inclusive esse aqui, todos, todos. Viram que som bonito? Além disso, o que, que eu fiz? Tá? Eu coloquei aqui poliacordes, tá? Então, ó, tá ali, poliacordes maiores, Ok. Então, olha esse Dó maior. Você vai fazer aqui tônica, terça, quinta, sétima maior com a mão esquerda. Beleza? Mão direita. Aí a sonoridade aí. Beleza? Tá? O único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o. Dê. Tudo isso aqui Tá na apostila, tá? Esse aqui É o poliacorde menor, tá vendo? Olha que legal, né? Que eu também uso bastante, tá? Então, ó Tá vendo? E aí você vai poder Treinar esses poliacordes, tá? Então, ó, Dó Tá vendo? Fá menor Viu que legal, ó Grave, né? Quando ficar grave, você tem que fazer o quê? Ir para uma oitava acima, tá? Inclusive eu coloco isso lá na, na explicação, lá no começo da apostila, né? Que algumas, alguns acordes você vai ter que tocar uma oitava acima ou uma oitava abaixo, tá bom? Tá vendo aí as sonoridades aí? É... Então, são sonoridades de New Soul Black Jazz, né? Tá aqui para você estudar, Tá? Outras possibilidades de acorde. No total, gente, são 50 páginas, tá? É, com exercícios, então, para destravar e ao mesmo tempo liberar a criatividade de vocês aí, para quem quer reharmonizar, para quem que precisa tocar alguma música que tenha alguns acordes, digamos, tortos aí, né? Então, tive o cuidado de colocar todos eles aqui, Tá?